Pessoal, hoje eu vou falar sobre o Entre Facas e Segredos 2, ou Glass Onion, que tá dando o que falar aí, recém estreou na Netflix e tá super famoso. Eu gostei muito, eles conseguiram fazer um... Nossa, uma loucura ali, chegou a ser melhor do que o primeiro. E aqui, de novo, a gente vai ter ali um super ricaço, que vai ser o Edward Norton, né, que ele vai ser o Miles, e aí ele tá fazendo uma festa ali numa ilha privada dele, que os convidados vão ter que descobrir quem que assassinou ele, que é a, a brincadeira, e aí, sei lá, ia ganhar alguma coisa. Então, ele convidou várias pessoas, e uma dessas pessoas é o detetive uh, Blank, que é o Daniel Craig, né? Então, uh, a gente vai ver, assim, uma reviravolta atrás da outra, mais do que no primeiro filme, a gente não consegue acreditar em ninguém, é uma loucura muito grande e a trilha sonora desse filme tá demais, assim, muito bom mesmo. Tem John Lennon, Paul McCartney, uh, David Bowie, B. tem quadros do, B do David Bowie, se prestar bastante atenção, dá pra pegar vários flashes, tem Beatles, porque os Beatles têm uma música que é Glass Onion, então, assim, tá um filme muito legal, uma trilha sonora clássica o tempo inteiro, sabe, com... Coisas, assim, que, que realmente parecem música clássica, assim, eu várias horas achei que era Moonlight Sonata, do Beethoven, uh, também as roupas do Daniel Craig, muito engraçadas, assim, bem bonitas, né, estilo Old Money, e eu achei legal também que o Miles, ele cita ali a autora do livro da Garota Exemplar, porque justamente a garota exemplar, no livro principalmente, ela faz todas umas pistas para descobrir o que que aconteceu com ela, que era o que ele tava fazendo, e isso eu achei muito legal, sabe? Deu um... né, a mais. E o Miles que fica falando o tempo inteiro também do Heidelberg, que é, tipo, uma metáfora que ele fica usando, que é um zeppelin lá da Segunda Guerra que pegou fogo, então tem tudo a ver, ele fica dando ali umas atiradinhas, tem o Ethan Hawke, que ele aparece muito rápido, não sei nem por que, que ele foi contratado, porque é assim que ele aparece, e o Hugo Grant também, que é tipo um namorado, assim, do Daniel Craig ali, mas ele aparece muito rápido, achei meio estranho, mas vale muito a pena assistir esse filme, assim, tá maravilhoso.